Olá, seja bem-vindo ao Clique Logista. Nosso objetivo com esse canal é ajudar dois tipos de pessoas. Você que é comerciante, já experiente com uma loja física há vários anos e pretende começar a aprender como divulgar o seu negócio nas redes, nas redes sociais. E também para você que acabou de montar o um comércio, ou que está pensando em montar o um comércio e está buscando informações de como fazer isso de forma mais rápida, prática e mais assertiva. O nosso objetivo principal é ajudar vocês a se tornarem independentes da mídia digital, do jornal, rádio, TV, som de rua, na hora de você divulgar sua loja, divulgar seus produtos e fazer suas promoções, porque assim, utilizando o marketing digital é, se torna muito mais fácil, muito mais barato e com um retorno muito mais assertivo do que as mídias tradicionais, esse é meu, esse é meu objetivo, por isso que nós criamos o canal Clique Logista. Conto com a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui compartilhe, curta, siga nosso canal, clica no sininho para ativar, compartilhe nossas redes sociais, se inscreva nas nossas redes sociais e fique ligadinho que daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, a gente vai soltar mais uma turma do curso Clique Logista, que vai te ajudar e vai te ensinar passo a passo de como conquistar a sua independência na hora de divulgar o seu comércio, na hora de divulgar a sua loja física, tá certo? Obrigado pela sua audiência, eu sou Rodrigo Estudes. Aqui do canal Clique Logista. Até a próxima.